Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo trabalha com drones aí já? Quem trabalha com drones? Levanta a mão. Oh, beleza. Então, é... o pessoal da Campus me pediu para participar aqui da... do evento esse ano para trazer um pouco das... do uso dos drones profissionalmente, né? não para lazer. E nem para filmagens, que é uma coisa... Que muita gente acha que o grande mercado de drones é filmagem, não é. 4% das aplicações profissionais de drones no mundo são de filmagens. É, então eu resolvi, eu montei, na quarta-feira nós fizemos um painel sobre inspeções no, no palco empreendedorismo e aqui hoje eu convidei dois especialistas para conversar lá e aqui da mesma forma não vou fazer a palestra, Vão, vão ter dois especialistas aqui para falar do assunto de delivery. Eu vou fazer uma pequena apresentação de um, um slide só. É, falando, vou pedir lá para o passar, vou trocar. Vou, vou dar um panorama rapidíssimo para vocês. É, tendo em vista que o painel aqui, a arena é de startups, é de repente motivar vocês a desenvolver negócios usando drones. Vocês vão ver que fabricar drones não é mais um negócio. Drones é um commodity, estão virando um commodity. Né? Cada vez mais barato, é, grandes empresas fazendo. Né? Então a, a intenção é desenvolver em vocês uma, uma ideia de aplicações na área de serviços, né? que é o grande mercado dos drones. Bom, é... Esses números já representam o que eu falei, né? Num faturamento previsto em 2020, de 12 bilhões de dólares, o faturamento de serviços, 127 bilhões de dólares. Você já vê aí uma proporção de 10% né? e um crescimento de 30% globalmente a cada ano. Né? Nós começamos a mapear esse mercado em 2015, nós fazemos uma feira, a Drone Show, ela é realizada anualmente aqui em São Paulo e é focada só para a área profissional nós mapeamos no, em 2017 700 empresas e o ano passado a ANAC que regula o setor já tem 2.850 CNPJs é, operando 21 mil drones só para uso profissional certo? Bom, aquele gráfico então conta um pouco da história que eu estava falando anteriormente, né? vocês notem ali que entretenimento Corrigindo, não é 4%, é 7%. Mas é um mercado, é uma fatia bem pequena desse bolo todo aí. Né? A área de infraestrutura é a área que mais tem consumido, ou tem potencial de consumir os serviços com drones. Falando de uma maneira bem genérica, inspeções de plataformas de petróleo, inspeções de oleodutos, gasodutos, prédios, é, enfim, infinita, é, torres eólicas, tro, torres de celulares... Isso tudo é inspecionado, utilizando métodos, muitas vezes demorados, perigosos, né? O drone pode fazer isso muito melhor, já está fazendo isso. Transporte, uma fatia desse transporte é o delivery, que é o tema que nós vamos ter daqui a pouco. A segurança, principalmente segurança privada. A área de seguros, muito forte também. A área de mineração, tanto o transporte de minas abertas, o transporte do material, como vigilância de barreiras, de barragens. Né? A gente acabou de ver esses desastres todos. E agora a gente pode ver que tem muitas ferramentas que poderiam ter evitado ou minimizado esses, esses acontecimentos. E a parte de agronegócios, talvez esse gráfico no Brasil seja um pouco diferente. Isso aqui são dados globais. O Brasil é um país grande, com um agronegócio muito desenvolvido. Pode ser que aqui no Brasil, diria que com certeza, tem um mercado de agronegócios talvez até maior que o de infraestrutura nesse momento. E a gente tem a notícia que pelo menos 5% do mercado de agronegócios já está utilizando drones. Portanto, faltam ainda 95% de uso de drones. E concluindo, quando vocês pensarem em drones, a cadeia produtiva dos drones ela é formada pelo equipamento que sozinho não faz nada, só voa. Depois vem os sensores, a tecnologia embarcada, os sensores de vários tipos, sensores óticos, termais, multispectrais, muitas das vezes o sensor é mais caro que o drone. Você tem os softwares que fazem a navegação automática, a navegação autônoma ou a navegação automática, o software de processamento de dados, no caso da agronomia, é, do, da agricultura, o, o produtor ele não quer uma foto da fazenda dele, ele quer um modelo digital do terreno, por exemplo. Né? Então, tem, então isso, tudo isso faz parte da cadeia produtiva, e além dos prestadores de serviços. Eu diria que 90% do, do faturamento do setor são os prestadores de serviços com drones. Certo? Então é isso, essa é uma, uma ideia inicial. Eu vou passar para o Samuel. Samuel vai, vai falar sobre a startup dele, né, o estágio que ela está hoje, numa área que vocês vão ter muita surpresa: né? quem acha que a Amazon está tá entregando as coisas não é bem assim. Né? E depois o Pedro vai, dar uma, vai falar sobre a demanda desse tipo de tecnologia para a área de saúde. Ok? Sim, e está formatado para a gente sobrar pelo menos uns 10 minutos para perguntas, né? então vocês podem já pensando em perguntas. Boa tarde, pessoal. é Inspirador, né? A gente vê um vídeo desse e é, pensar que... Pô, será que já está aí? Será que está longe? Será que está perto? É, eu vim, vou trazer para vocês hoje é, um pouco do que acontece no mundo né, em termos de transporte aéreo com drones é, e o que é realmente fato a respeito desse assunto. tá? Bom, só para contextualizar. Então, a gente tem... No mundo hoje, praticamente é, duas metades, né? um, cerca de metade do mundo vive em áreas consideradas rurais. E a gente tem aí cerca de um bilhão de pessoas que não têm acesso à infraestrutura rodoviária. É, são locais que, em época de chuva, né, fica completamente isolados. Essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de suprimento, é, principalmente em regiões... É, tropicais na África, o Brasil também a gente tem situações semelhantes. É, então fica um pouco complicado entender como essas pessoas aí vão ter a, o acesso necessário a medicamentos, a a, a própria comida mesmo em si, né? é, Como elas vão chegar numa situação dessa? A gente sabe que na África, um outro exemplo, né? Para eles conseguirem sair Desse tipo de situação, né, onde estão completamente isolados Se partirem para essa tecnologia aqui, eles levariam cerca de 50 anos tá, Para ter uma malha rodoviária parecida com a que a gente tem aqui no estado de São Paulo Então pode existir algo um pouco melhor do que Tentar gastar mais de 50 anos de desenvolvimento uma tecnologia que a gente já sabe que é cara de manter E que nem sempre resolve a questão de mobilidade, de trânsito a outra metade do mundo vive em cidades, é, cerca de meio bilhão de pessoas, né, em megacidades, ou seja, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes. E o que, é que elas têm em comum? A gente já sabe, né? isso daqui. Então, são congestionamentos intermináveis, é, criam-se faixas, continua condicionado, cria mais uma faixa, continua condicionado. A gente vê motociclistas se alinhando em um corredor considerado até ilegal. É, só no ano passado, contabilizaram cerca de mais de 300 óbitos né, de motociclistas somente na cidade de São Paulo. Então, assim, são problemas que nenhuma cidade hoje, nem em país desenvolvido conseguiu resolver. Tá? Que é a questão do trânsito. E aqui as pessoas elas estão perdendo, não é tempo, eu falo muito com o Pedro, né? essas pessoas estão perdendo vida. É uma hora que você pode estar com seu filho, com a sua filha, com a sua família, você está dentro do carro. <risos> Eu... Bom, então a gente acredita que é, o transporte aéreo com drones, ele não é a solução para isso tudo, porém, ele vai ajudar a desafogar bastante o fluxo né, de veículos na cidade. Além de emitir muito menos carbono, ser um meio de transporte mais eficiente, a... Uh... É algo que a gente realmente imagina que não está longe, tá? e os drones, se comparado a caminhões, eles vão emitir 200 vezes menos carbono na atmosfera, e podem chegar a ser 260 vezes mais barato que um caminhão. Mesmo se a gente comparar os drones com um táxi, um carro híbrido, ou até uma moto, a gente vê que ele é muito mais rápido, gasta menos e polui menos. Aqui eu trouxe para vocês um indicativo, é, de uma, é uma projeção né, de 2021 até 2025 de custos né, comparados a entregas é, num raio highway de 8 km, né, comparando o drone com a bicicleta e carro. Então mesmo assim, quando você tira o fator humano da, da questão, né, o drone chega a ser infinitamente mais barato. E a tendência é que se fique mais barato com o passar dos anos. A gente sabe que hoje ainda existe o papel do piloto de drone, porém futuramente esse papel em alguns casos vai se traduzir em autonomia. Tá? E a questão de custos só tende a reduzir. Aqui é uma projeção de mercado, né? só agora em 2018 mesmo a gente já tem aí 6 bilhões de dólares em mercado para logística com drones até 2027 esse mercado vai subir para 29 bilhões de dólares. Então, esses são dados globais de Ásia, América Latina, América do Norte, Europa, e já é considerado que a grande maioria dos delivery drones vão ser aparelhos de até 2 kg. Cerca de 80% a 85% dos produtos de e-commerce hoje são baseados em produtos de até 2 kg. É, bom, agora alguns casos, pessoal, casos reais do que vem acontecendo no mundo tá? e como os drones estão sendo aplicados para realizar transporte aéreo. É, aqui é uma imagem de um vilarejo em Madagascar. É, essas pessoas vivem numa forma bem mais primitiva do que a gente conhece. E eles estavam sendo praticamente dizimados pela tuberculose. É, então, uma pessoa contraiu a doença e começou a se espalhar para os outros moradores. E uma empresa, a Vayu, teve então aquela oportunidade, aquela ideia de utilizar os drones para tentar solucionar esse problema. Então uma pessoa, um enfermeiro local, coletava sangue desses moradores e o sangue era enviado via drone até um laboratório que ficava na cidade para ser analisado se tinha tuberculose ou não. Caso o diagnóstico fosse positivo, o próprio drone voltava com os medicamentos para tratar aquela, aquele vilarejo. Então foram crianças que foram salvas, mulheres, pais, famílias inteiras, com uma tecnologia já existente hoje, com drones. É, essa aqui é a Alice, essa jovem de 22 anos, ela entrou em trabalho de parto em Ruanda e teve complicações. É, ela teve hemorragia interna e os médicos não tinham outra solução a não ser fazer a transfusão de sangue. É, da, da jovem então ela estava praticamente predestinada a falecer naquele dia tá? só que ela foi salva por um drone da ZipLine que em cerca de 20 minutos entregou a bolsa de sangue necessário para a transfusão ela foi salva, o bebê foi salvo hoje eles vivem bem e agradecem muito a, a ZipLine pelo feito tá? essa empresa já opera em Ruanda há alguns anos de forma rotineira já realizaram mais de 300 mil quilômetros de voo, mais de 7 mil bolsas de sangue foram entregues, já teve mais de 4 mil voos em situação de emergência. Aí, né? é, houve um aumento de 175% no acesso a sangue. Então, você imagina um país onde você não tem uma malha rodoviária né, que auxilie nessa logística, é o tanto que, de, de produto, né, de material médico que é desperdiçado. Então, eles conseguiram reduzir isso drasticamente no país. É um outro exemplo, agora num país desenvolvido, a gente está falando aqui de Lugano, na Suíça. É, são dois hospitais que estavam tentando agilizar a logística de amostra de laboratório para pro proporcionar ali, uma melhor qualidade de vida para os pacientes do hospital. Então, é, aqui no Google Maps é possível ver que o traslado de um hotel a outro leva oito minutos. Então, não é muito tempo, mas às vezes para uma amostra sensível de laboratório é. Então, em linha reta, né, chega a, a praticamente aí menos de um, um quilômetro. Então, eles começaram a utilizar um drone para levar essas amostras de um hospital a outro. Foram mais de 70 voos autorizados em área urbana pela agência regulatória daquele país. E os resultados foram é, muito, muito significativos. Tá? Os pacientes realmente conseguiram ter o diagnóstico mais rapidamente, consequentemente saindo do hospital mais cedo. É, de acordo com a Airbus, né, isso é um blueprint que foi publicado por eles há alguns meses, nos próximos 15 anos, começando a partir desse ano, nos próximos 15, cada vez mais os drones vão estar ocupando os céus, e até lá cerca de 16 mil delivery drones vão estar voando, só na cidade de Paris. Então aí dá para imaginar como que vai ser o futuro daqui a alguns anos. E, principalmente para vocês, startups, dá para imaginar o que, que vocês podem fazer com um mercado grande desse. É, hoje, praticamente, o fluxo aéreo né, do do mundo todo, ele se comunica do, do da aeronave para as bases, para a torre de controle, mas amanhã isso vai se transformar de uma certa forma que todas as aeronaves vão se comunicar entre si, através de sistemas digitais próprios, em terra também. Então isso vai proporcionar o táxi aéreo a ser uma realidade por exemplo, o táxi aéreo da Uber ou da i na China, é, são exemplos de veículos que já existem, né? mas dependem de uma infraestrutura dessa estar tá pronta para operarem com maior segurança. Ah, os drones vão se beneficiar também de, dessa infraestrutura no momento que as regras é, sejam já definidas né? para se criarem os corredores aéreos necessários para voarem. Então, aqui é um exemplo né, de um corredor aéreo dentro de um aeroporto. Né? Hoje, drones não podem voar próximo a aeroportos. Tá? Mas, quando essa infraestrutura já estiver pronta, praticamente teremos centros de delivery nos aeroportos para coletar mercadorias dos aviões e já sair do aeroporto para outros centros de entrega. Então, é, isso agilizaria muito a logística. Então, são alguns paradigmas aí que vão ser quebrados, já vêm sendo quebrados. É, a segurança sempre vai ter que ser tratada como para mal. Então, em primeiro lugar, tem que ser muito seguro. O espaço aéreo precisa ser compartilhado. Os drones vão precisar é, ser permitidos. É, eles se autopilotarem, ou seja, não ter um piloto por trás, para que isso realmente ganhe o mundo inteiro. É, todas as frotas elas vão se auto gerenciarem. O espaço aéreo ele vai ser harmonizado. As regras vão se harmonizarem, hoje isso já vem acontecendo, de certa forma. E tem que ser a prova de futuro. Né? Hoje a gente vê drones, a gente tem uma ideia do que é isso, a ideia de aplicações, mas pensando daqui a 20 anos, como serão esses drones. Lembra, tenta imaginar aquele vídeo do começo que eu passei. Né? É, como aquilo seria possível? Né? De que forma a gente tem que construir hoje a infraestrutura necessária para aquele vídeo se tornar uma realidade? Agora eu queria só fazer uma pergunta, pessoal. É, vocês que estão aqui, quem já ouviu falar de drones que fazem entregas que não sejam da Amazon? Levanta a mão. Três? Então vamos lá. A Amazon hoje é a empresa que menos faz entrega com drones no mundo, tá? Vou mostrar para vocês. Na China, a JD.com já realiza voos rotineiros. No Canadá, a Drone Delivery Canada, a empresa daquele país, realiza entregas é, nas, zonas, nas zonas rurais do Canadá. Na Nova Zelândia, a Flirty começou a distribuir comida com seus drones. Na Austrália, a Google vem testando sua X-Wing, entregando lanches, né, os burritos, em alguns parques. E no Japão, a Rakuten fez parceria com uma startup, a ACSL, para transportar produtos em campos de golfe. Água e comida. Nos Estados Unidos, a Boeing vem testando um super drone para toneladas, né, pra car uh, um cargo drone, no caso, para carregar toneladas. Em Singapura, a Airbus já desenvolveu uh, uma malha aérea que eles chamam de Skyways. Isso funciona completamente, 100% autônomo. Os drones coletam uh, os pacotes e entregam em centros de distribuição. É, dentro do campus que, que já está autorizado E no Brasil temos a SMX Somos a primeira empresa aqui na América Latina A explorar a tecnologia e a realizar entregas é, Em agosto do ano passado fizemos a primeira entrega do Brasil Aqui no interior de São Paulo, na cidade de Rifaina Autorizada pela ANAC né, com, Seguindo as normas e a, a, a, a regulamentação vigente então, o nosso drone, ele segue aquela filosofia dos drones que farão entregas de cargas leves, até 2 quilos. É, a ideia é realmente utilizá-los na, na área da saúde, na área industrial e também é, no e-commerce. É, junto com o drone, a gente te, precisou desenvolver todo um sistema automatizado, onde a gente define as rotas de voo, a altura... É, onde serão coletadas entregues as mercadorias, sabe? então essa seria a tela do piloto, né? o piloto ele vai ter ali a, apenas o acompanhamento do voo, ele não pilota o drone, ele apenas acompanha o voo e toma alguma ação necessária se for preciso. Então esse seria um cenário industrial, né? onde você tem uma grande planta industrial. Imaginando aí indústria automobilística, indústria aeroespacial, você tem hangares, é um local muito grande e você precisa de uma logística rápida para levar peças de um lado para outro. Então essa é uma aplicação bem interessante. É, na indústria de óleo e gás, os drones hoje podem transportar peças entre plataformas de petróleo. É, só para citar exemplos, às vezes é preciso deslocar um helicóptero para transportar uma peça de um quilo. Tá, de uma plataforma para outra. Então, imagina o custo disso. E aqui no Brasil, então, fizemos essa primeira entrega, foram 33 voos em Refaina, né? 33 entregas com sucesso. Foi uma parceria com uma rede de farmácias da região e a ideia foi é, testar, né, fazer o teste real de entregas na ideia do e-commerce, fazendo uma compra online e recebendo em casa o produto. Bom, obrigado pessoal, eu vou passar a palavra para o Pedro. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindo todos aí. É, Samuel explanou muito bem o que, que o universo drone e a possibilidade logística pode trazer de oportunidade para todos que estão aqui, né? E minha missão é mostrar para vocês a realidade do que acontece agora. Está acontecendo agora em São Paulo, nos grandes centros, para vocês entenderem como essa situação é gritante. A gente pensa muito é para o futuro, vamos trabalhar para lá, não, mas é uma necessidade de agora. Speed Transfer, minha empresa em transporte, logística expressa 24 horas, né? Deixa eu adiantar aqui. Empresa brasileira, transportes expressos de precisão, com motofrete, utilitários, médios e VUX. Né? Estamos há 14 anos em atendimento 7 por 24, ou seja, a gente não para. Trabalhamos para hospitais, laboratórios, é o tempo inteiro entregando, transitando para lá e para cá. Mais de 2 milhões de atendimentos únicos em nossa história, boa parte em prol da saúde e da vida. Tá? E em cima disso, a gente veio falar e veio fazer um paralelo né, do que é o transporte expresso realizado aqui nas grandes centros com o Drone Delivery que a gente está brigando muito por fazer, né? Então, não posso nem falar que a gente vai boicotar o moto, o carro, não é isso, porque eu vivo disso. Mas a gente precisa de solução e eu vou traçar a partir de agora algumas situações importantes para vocês observarem. Bom, é, como eu disse, a nossa luta é para que a gente possa trazer o Drone salvando vidas realmente e também é, fazer com que o tempo e o custo e a prevenção de acidentes seja cada vez menor. Tempo é vida, né? Observem bem essas fotos aqui, vocês vão entender por quê. Eu vou precisar passar nessa apresentação dois videozinhos é, reais do que acontece para vocês linkarem ao universo de trabalho que a gente vive e também a lentidão por causa de trânsito, por causa de condições climáticas, enfim, que a gente enfrenta que o drone superaria em relação a isso. Né? Uh, isso aqui é, termo, é é radiofármaco, tá? É, é, é, é veículo para poder ser realizado é uma Fiorino pela Anvisa, tá? Pela Vigilância Sanitária, ou uma Doblon similar, com revestimento de chumbo. Porque isso aqui, ele vai muito em PET scan, em ressonância magnética para fazer os exames. E de prazo, prazo muito, muito, muito curto. Ou seja, é pegar e 30 minutos chegar no local de destino para o exame, porque senão ele perde potência e vai desperdiçar. Tá? Uh, trabalho cronometrado, assim como tem o oncológico, o termolábio, o biológico, na saúde é muito isso que vive. A gente vai passar um videozinho agora, mas observe o tamanho da carga. É, é isso aqui, para a gente levar num carro. Solta, por favor. Bom, vamos lá que ele está tentando soltar o vídeo. Não está conseguindo? quiser, eu sigo aqui e depois volta. Pode seguir? Posso ilustrar também, sem problema, caso você não esteja conseguindo colocar aí. Então pode voltar, pode voltar que eu coloco. Coloca para mim a apresentação novamente. Vamos lá. Então, pessoal, o vídeo eu mando depois, se quiser o contatinho, eu mando no, no pessoal de cada um aí. Deu um bugzinho ali, mas vamos seguir. O uh, que, que dizia esse vídeo? Né? A importância do que é o radiofármaco que muita gente não conhece. É a precisão que ele tem que ser feita, a velocidade que ele tem que ser feita e o quanto caro é para a gente fazer em Fiorino hoje com dobrou a placa de chumbo para poder revestir. Né? Seguindo, isso aqui é um case real meu. Uh, transporte de biológicos. A maioria aqui de São Paulo, né? É isso aí? Alguém da Zona Norte aqui? Zona no Norte de São Paulo, o pessoal conhece bem. Vou mostrar. Isso aqui é um serviço que eu executei por muito tempo para um grande laboratório. Coleta de exame no setor público, ou seja, todos que aqui que vão numa AMA, no UBS, eles precisam realmente fazer a coleta às 7, sete e meia da manhã. Mas pouca gente sabe o trajeto desse, desse sangue depois que sai da UBS. E quanto importante seria um, um trajeto mais rápido para que a gente possa ganhar tempo e perder é evitar de perder não só tempo, mas também vidas. Vocês vão entender por quê. Cada ponto, cada cor é um carro. Não pode ser por moto. Biológico tem que ser por carro. Que é realizado todos os dias, e isso acontece até hoje, tá? em todos os postos, IU, AMAS e UBS da cidade de São Paulo, da Zona Norte. Eram 107 postos que, que são feitos, né? Aí vocês veem lá que, graças a Deus, a gente tem o um roteiro, tem frota própria, acompanhado, mas a gente é refém de trânsito, refém de pessoas. Pode atrasar, pode bater, um monte de condição. Observem que cada ponto é cronometrado, só que a gente precisa ter 20 minutos, no máximo, de um posto a outro, correto? Para a gente coletar, aí víamos para a freguesia do ó. Que é onde é o ponto-chave do transbordo, para levar para Alfaville no laboratório até às 13h, coletando 7h30, começando a coleta 7h30, 8 horas. Falo para vocês, quantas vezes isso chegava a 13 horas no laboratório? Metade dos eventos. A outra metade se perdia. Ia chegar lá 1h30, 2h, mas por má condição de trabalho dos meninos, não. Por São Paulo não aguentar mais. Não aguenta mais andar, não tem mobilidade. E o que, que acontecia? as hemácias acabam estourando, vai perder propriedade o exame. E aí tem que repetir novamente, aquela pessoa que está para um exame de câncer, algo, é diabetes, pressão alta, enfim, ela tem que voltar e aí, ó, saúde pública faz assim, né? Fator segurança, então eu falei aqui, tempo é vida, com segurança, sustentabilidade e economia. Fator segurança, né? É, acidentes dos profissionais de serviço. Principais fatores, estresse... Trânsito, imprudência, falta de fiscalização. Ali tem uma matériazinha, mas pelo visto eu acho que ele não vai conseguir linkar. Depois eu mando para vocês também. É uma reportagem do Bom Dia Brasil, falando que realmente cada vez maior o número de acidentes em relação ao transporte expresso, principalmente por motoboys. Motoboys, como muito sabe, a gente, muita gente fala, né, é o mal necessário, né? Todo mundo quer comer uma pizza à noite, todo mundo quer, né? Ninguém sabe como é que está a condição do cara, se ele está bem em casa ou se não está. Nós temos realmente uma discriminação, isso é normal. né? Então, tudo isso leva a entender o quê? Com a coisa que acontecem nas ruas, com as imprudências, também com o estresse, e principalmente falta de fiscalização. Prefeitura, o governo, faz um monte de regra, mas não vai na ponta a ferir o que está acontecendo. E aí você vê... Essa, essa, essa situação toda que ocorre hoje de tantos problemas. Né? O fator segurança corre muito nisso. Né? A gente vai mostrar as consequências, óbitos, infelizmente, como o Samuel bem falou, 306 na cidade de São Paulo no ano de 2018, 306 pessoas motoboys perderam a vida nesse, nesse ano de 2018. É, e quando o cara não morre, é afastamento, é, Deus que me livre, mais algumas vezes, invalidez, é, muito tempo parado em caixa e INSS, e a, como não existe prevenção, vai remediar. E o governo gasta demais com isso. Né? Então, é uma coisa muito, muito latente, que todos vocês sabem e vivem. E, além do mais, sustentabilidade. Eu vivi um grande estresse, vou contar para vocês, nessa época aí da greve dos caminhoneiros. Né? Transporte expresso, ele é proveniente exclusivamente de combustíveis à base de petróleo, gasolina, álcool, enfim, diesel, alto custo, né? independente de variáveis políticas internas e externas, como a recente greve dos caminhoneiros. Os caras resolveram entregar a gasolina, foi um inferno, cara. Entendeu? Eu que faço, entrego muito para hospitais aí, tinha hospital já parando com problemas de abastecimento, por quê? Porque não tinha como ir buscar. Sorte por Deus, eu atendo um hospital que um grande empresário, ele é dono de uma rede de postos, a gente teve um acesso para fazer o Expresso. Mas eu tinha gasolina para mais dois dias na frota. Se vai mais dois dias, parava. Aí vocês iam entender o caos que ia fazer no setor de saúde do Brasil, né? E também a economia em todos os processos citados. No tempo, porque como o Samuel falou, né? A, a, a, a, a, o projeto do nosso drone de livre SMX foi feita uma entrega refina. Depois ele pode passar o vídeo para vocês também dessa entrega. Primeira entrega drone do Brasil. Um minuto e meio no trajeto de 15 minutos. Então, tempo é... Não, não tem como a gente falar redução de acidentes porque sistema aéreo com certeza possibilidade de acidente é muito muito muito menor crescimento sustentável porque realmente a substituição de combustível combustível que é caro e poluente pelo drone não tem nem como comparar o Samuel falou um pouquinho disso tá aqui é o seguinte eu tô, eu tô dando um briefing rapidinho pra gente depois bater um papo fazer perguntas e está aberto a vocês nosso trabalho, né? E esse rapaz aqui, infelizmente, é o Ronaldo. Eu tenho 14 anos de serviço expresso, mais de 1.200 motoboys passados pela minha empresa. Infelizmente, ano passado, eu tive o primeiro óbito por um acidente de trânsito, então a minha homenagem a ele, essa palestra, que a gente briga, para que a gente possa ter um modelo mais sustentável, mais seguro para o trabalho, em cima do dia a dia, que a gente vive todos os dias, 24 horas entregando. Né? Então é um pouquinho da nossa história, a gente vai estar tá aqui agora aberto a perguntas, né? desculpa pelo vídeo que não entrou, ia durar mais um pouquinho, mas eu passo mais. Está pronto para passar? Se der para passar, ótimo, não tem problema. Dá o um total de seis. Seis. Oh, só passa do acidente, então. Não precisa passar do rádio fármaco, não, porque para estar aberto às perguntas. O Segundo vídeo do acidente. Do rádio fármaco, depois eu passo para vocês, que é mais de precisão. a gente abre essa edição com uma pesquisa sobre um profissional que a voz dela apareceu, o vídeo vai aparecer já já <risos> a gente experimentou isso com vocês eu estou muito satisfeito com vocês, tá? a cada dia surgem coisas novas e eu acho que é um pouco disso né? vocês perceberam que cada drone tem um impacto diferente no palco. A gente abre essa edição com uma pesquisa sobre um profissional que enfrenta todos os dias o trânsito perigoso das grandes cidades. É uma profissão que cada dia é mais comum nas metrópoles. Né? Um estudo da Unicamp revelou que o estresse é a principal causa de acidentes com os motoboys. Um terço deles já sofreu algum acidente durante as entregas. A Alison Alisson tinha uma moto e precisava de dinheiro. Foi assim que começou há quatro anos na profissão. Poder trabalhar de uma forma mais livre é um dos maiores atrativos para quem decide se tornar um botoboy. Cada dia está em um lugar diferente, cada hora está em um lugar diferente, conhece pessoas e viaja bastante. A pesquisa da Unicamp mostra que eles têm, em média, 22 anos, ensino médio completo e vêm na profissão a primeira chance de emprego. Começam muitos jovens numa rotina estressante. A carga horária média é de 9 horas por dia. A pressão para entregar rapidamente documentos e refeições é grande, tanto de empregadores quanto de clientes. Ah, uma vida muito estressada, cansativa. Muitas dores no corpo. Não pode trazer as entregas, né? Às vezes a gente é obrigado a correr um pouquinho a mais. 30% dos motoboys entrevistados já sofreram um acidente de trânsito trabalhando. A pesquisa revela um outro dado preocupante. A maioria dos casos está relacionada ao estresse emocional. A cada sintoma de estresse, como irritabilidade, insônia, dor no estômago, aumenta em 48% o risco de sofrer um acidente. Já caí várias vezes. Eu nunca quebrei nada, né? mas já tem muita reladura no corpo. Eu fiquei afastado do serviço, depois voltei de novo. Mas a pesquisa indicou que o número de acidentes com esses profissionais não é maior que o de casos envolvendo motociclistas em geral. Só na cidade de São Paulo, no ano passado, foram 536 mortes. 10 a 20% são motoboys, mas é uma categoria muito perigosa. Que profissão tem tantos mortos assim no Brasil? Para diminuir a ansiedade e o estresse, muitos deles confessam usar drogas durante o expediente. A mais consumida é a maconha. Só 36% dos motoboys admitem que são imprudentes e que se arriscam no trânsito. Este é o comportamento daqueles que têm menos de três anos de profissão. Os experientes se preocupam mais com a própria segurança e a dos outros. Eu não corro, né? Eu prefiro... Voltar para casa, como diz Você vai na boa. Cê vou na boa. Deixa o patrão falar. Bom, gente, vocês é, entendem um pouquinho porque o nosso trabalho com drone delivery é necessário e importante. Né? É, um dado importante que foi falado aqui, 536 mortes em 2014. né? O dado de 306 mortes é do ano passado. Caiu um pouco. É, uma boa parte disso não é motoboy, acredita? É motociclista motociclista que vai para a rua de domingo, de semana, e se aventura via corredor da Marginal, da Rádio de Aleste, e aí não tem a habilidade necessária. Mas também existem a imprudência de algumas pessoas, alguns profissionais, que infelizmente faz com que aconteça acidente. Isso quando o motoboy não é afetado diretamente sem ele ter culpa. Porque isso acontece bastante, no, no caso, infelizmente, do meu, foi o que aconteceu no Ronaldo, na Ralear Oeste, que um ônibus pegou ele e nem viu ele. Então, pessoal, a gente promove é, essa palestra para que vocês tenham a ideia e a possibilidade do quanto é importante um trabalho para já do Drone Delivery. Né, e a oportunidade que isso pode trazer para todo mundo aí, que é um campo gigantesco de serviço, tá bom? Vamos abrir para as perguntas aqui. Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Oi. Tudo bom, meu nome é Felipe, eu estudo engenharia e aeronáutica E na nossa indústria se fala muito, principalmente a Boeing Airbus Sobre a automatização das aeronaves para o futuro e vocês debateram muito sobre o transporte de pequenas cargas, isso, mas a Uber já está trabalhando com o táxi aéreo, mas vocês acham que tem potencial para abrir um mercado para transporte de grandes cargas de é, pessoas em massa, para substituir ônibus, aviões, a longa distância, para tomar um, uma parcela daquele mercado que você mostrou? Alô, alô, ok. Ah, obrigado pela pergunta. É, bom, do, do que a gente já vem acompanhando, a né, questão do mercado e pesquisa também, né, do, nesse setor, é, a gente vê que é um movimento meio que inevitável. Né? Então, a, o foco em cargas leves né, se dá pela pela urgência até né, de at, a tentar agilizar a última milha. É, ou seja, entregar de forma mais rápida para o cliente final. Então, esses drones para cargas leves, eles vão atuar bastante nesse nicho né, de, de mercado. É, a, a questão de grandes cargas, eu, na minha opinião pessoal, né, acredito que isso vai acontecer. A é questão de, de tempo mesmo, né, a, o transporte de passageiros é, também vai acontecer. Já está sendo desenvolvido, como você mesmo citou, né, a Embraer desenvolve um para Uber. É, na China, a gente tem a I-Hang fazendo também o, o protótipo deles. Né? A Boeing agora acabou de é, noticiar né? o, o e deles também. Então, o transporte de passageiros ele vai começar a migrar né? dos helicópteros para os aviões elétricos, que são os Vetol, né? que é muito, são mais seguros e vão trazer como diferencial a questão de autonomia. Autonomia no sentido de serem autônomos, né? Você não precisar de ter um piloto para transporte. Claro que é algo passo a passo. Isso vai acontecer com o passar dos anos, na medida que a segurança for sendo comprovada. Oi. É, bom dia, meu nome é João. É, eu queria saber o que que é a maior, a maior barreira para essas tecnologias serem aplicadas, na sua opinião? É, é política ou é tecnologia? É Boa pergunta, João. Ah, bom, tecno, tecnologicamente falando, não existe barreiras. Tá? Isso, A tecnologia está bem avançada, ah, os drones conseguem praticamente voar sozinhos. É, você tem a questão, acho que a única questão tecnológica que talvez eu levantaria é a questão de bateria. É, hoje as baterias utilizadas não são muito eficientes, é, porém novas baterias a hidrogênio vem sendo já testadas no mercado. Então essas serão, acho que, as grandes propulsoras daqui a alguns anos do, dos drones, tá? A, a outra barreira, de fato, né, é a, a barreira regulatória. Geralmente a inovação ela vem à frente, a tecnologia ela vem à frente, a regulamentação vem correndo atrás. Então, mesmo você tendo toda uma tecnologia, eh, todo um aparato pronto para uso, eh, se não for regulado e autorizado, você não vai poder usar. Então, isso é o que acontece hoje no mundo inteiro. Né? Todas, as, todas as empresas de drone delivery no mundo hoje eh, estão trabalhando em conjunto com as agências reguladoras para possibilitar o, o seu uso de forma comercial e de forma segura. Complementando, querido, é, no que você falou, há uma barreira também grande na parte governamental, mas não a, não a ver com a ANAC, não a ver com o DSEA, né, que re, re, faz o regimento nosso do transporte aéreo por drone. Mas nas próprias situações da saúde brasileira, como a Anvisa, CRF, né, é, existem leis aí que são de mesma propriedade e que nem na moto ainda chegou a liberar. Então, a briga para a nossa também é que a gente possa se unir e quem for procurar esse caminho, cada vez mais, mostrar que é real, que é possível, mais sustentável, mais econômico e mais rápido, para a gente poder, e mais seguro, claro, para que a gente possa chegar ao objetivo. Então, tem uma barreirazinha assim, de depois do, da ANAC, depois do DCE, aí vem os outros órgãos, tá bom? Oi, eu chego no final, mas... Vamos lá. É meu nome é Magda e eu queria, eu tenho uma curiosidade. É quando tiver tempo instável, neve, chuva, vai haver possibilidade de entrega de um, de uma pizza, por exemplo, que ninguém saiba comprar? Obrigado pela pergunta. É, na verdade, assim, né? Isso é muito importante, porque nosso nosso projeto drone saúde com a SMX, junto com a Speed Transfer, porque o drone ele hoje, né, hoje, 2019, ele está pronto para voar, está aí para fazer, mas tem a limitação em tempos difíceis de condições climáticas, como chuvas e também ventos. Aí entra quem? Os motoboys, os motoristas expressos e também os ciclistas, que também é uma nova porta que a gente está buscando para mais sustentabilidade. Então, tem essa condição que, que é uma caminha com a outra, entendeu? Então, a gente segue junto nesse projeto porque é, sim, necessário. No futuro vão ter drones à prova d'água, pode deixar. Boa tarde, sou o Wellington, é, eu tenho algumas dúvidas. Em relação a, vocês têm algum exemplo de alguma algum e-commerce que hoje faz de entrega já na cidade de São Paulo por drone, além da Amazon? É, outra coisa, Qual, como vocês, como a gente poderia coletar um produto em uma loja, por exemplo, aqui no Shopping Center Norte e entregar no, num bairro da Vila Olímpia, tendo em vista de prédios e as casas são todas juntas, como que você encontraria o cliente? Como que faria essa logística? É, a, o Amazon até comentou, a Amazon não faz isso. Não faz isso? A, a Amazon não entrega produtos com drones eles fazem testes em alguns locais do mundo, mas não entregam produtos com drones. Uh, a questão de utilizar os drones né, na área urbana para fazer esse traslado que você citou, é, isso, no momento, não é possível de se realizar por conta da regulamentação. Alô? Isso demandaria é, uh, um processo de certificação, né, que eles chamam, é, de todo o sistema, dentro da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a, a gente vislumbra a questão urbana, ela vai acontecer, mas a pequenos passos, começando no interior, pequenas cidades, até você conseguir acumular horas de voo e sem, sem incidentes, né, você conseguir provar que a tecnologia é segura. Por mais que a gente ache que é segura, você ainda tem que provar para as agências reguladoras, que é, não teremos problemas para quem trafega lá em cima e para quem trafega aqui embaixo. E, então, assim existe todo um processo, inclusive a SMX ela já está passando por esse processo, de se certificar né, para conseguir trazer essa tecnologia para a área urbana. Então, no momento atual, hoje, não é possível de se realizar, mas será. Complementando a pergunta do amigo, obrigado. É uma questão importante que eu e o Samuel vivemos há pouco Isso que o Samuel falou é extremamente correto Mas para o setor privado Setor público que eu falei agora há pouco Do biológico né É possível fazer Porque a flexibilização de regras No setor aéreo Para governos né Então é importante ressaltar isso E também tem um projeto dos residenciais de Alphaville, né Que a gente está é, buscando é, Para você ter uma ideia Pensa que é um residencial uma farmácia que tem uma linha aérea com, sem tráfego de pessoas, o drone vai e entrega dentro do condomínio. Ou seja, num drone port e a partir dali um ciclista ou um motociclista chega na casa da pessoa. Então isso já está sendo praticado hoje, tá? No perfil, no perfil privado sim, a gente está cumprindo etapas, mas no público já, já é possível fazer alguma coisa importante para drone delivery sim nas cidades, tá bom? Boa tarde. É, existe alguma iniciativa para garantir que a entrega ela seja efetuada né, para o responsável sem o intermédio, por exemplo, de o drone entrega num lugar e vai o entregador ali depois? sim como hoje o, o entregador ele chega, ele entrega para a pessoa, entrega para um porteiro. Existe algum planejamento já para tipo, ser assertivo? Tipo, ó, isso, aqui, O drone vai chegar aqui e só o, essa pessoa vai conseguir retirar. Isso, é depende do cenário né? O cenário nosso na cidade de Rifaina A gente entregou praticamente em mãos A gente entregou na casa da pessoa Mas não são, você imagina, não é bem uma casa né? É uma casa, tinha um campo de futebol Vamos falar, do lado da casa tinha um campo de futebol Então são é, chácaras, né? são locais com amplo espaço Para você realmente ter capacidade de receber o drone com segurança é, Agora a questão... De condomínios, áreas urbanas, se você for pensar nisso já em larga escala, é, da forma que vai acontecer vai ser em drone ports. Né? Então são locais de coleta e locais de entrega. Então é, dificilmente vai chegar um drone na porta da sua casa para te entregar em mãos. Né? O Brasil, é, em termos de arquitetura, as casas né, no Brasil, a, a forma como as cidades são construídas, né? você não tem infraestrutura para receber um drone em casa. Então é, você, o drone ele vai fazer um traslado de ponto A a ponto B, para agilizar aquela logística e a partir do destino, ou a pessoa busca a, o pacote, que vai estar a poucos metros da casa dela, ou o um entregador leva do drone port até a casa em mãos. Obrigado. Ok, finish.